porque tem novidade, mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a presença aqui do meu amigo Lucas Chagas, agora Head de Conteúdo da Trader Evolution. Boa noite, Lucas. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Muito obrigado. Sempre pelo espaço, né? pessoal. Obrigado aos espectadores que estão nos assistindo na segunda-feira e tem bastante conteúdo, coisa boa aí para a galera. Com certeza. Eu não vou dar spoiler agora, Lucas, para o pessoal que está em casa, é, mas o intuito aqui é que a gente bata um papo sobre estratégias operacionais. Quem nos acompanha aqui no canal da Genial, normalmente está habituado a ter acesso a estratégias voltadas para gráfico, né? análise técnica, com o nosso amigo Igor Gramiani, né, que fica ali conduzindo a sala ao vivo com o Heitor Bortolucci, que vai estar já já aqui com a gente também para fazer aquelas perguntas né, bem cabulosas para você, Lucas. Mas o intuito é que a gente traga aqui mais conhecimento, para que a gente traga mais repertório para você que é trader e quer saber um pouco mais sobre como utilizar as estratégias de tape read, ou seja, de... Fluxo, né? A gente tem ali o fluxo de ordens, a gente consegue também utilizar essa estratégia a favor das nossas operações. E o Lucas hoje separou quatro dessas principais ferramentas para você. Então, quero deixar aqui já no nosso chat à disposição. E, Lucas, agora o palco é todo seu. Obrigado, Carol, de novo aí, gente. Obrigado é, a todos, né? Agradeço ao time da Genial é, pelo espaço é, para a gente estar tá fazendo essa live. Vocês me ouvem bem? Vocês me escutam bem? Vocês tudo conseguem... certo. Tudo certo, tudo, tudo em paz. Tudo certo, o tô... Heitor já está na área aí também. Fala, Sim. Lucas, tudo bem? Prazer em conhecê-lo, meu querido. Desculpa a demora, Carol. Acabei chegando Sim. um pouquinho atrasado aí. Vamos lá. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal de casa. Tenho certeza que vai ser bastante legal. Boa noite a todos. Prazer é todo meu. Gente, obrigado aí pela presença. É, meu nome é Lucas Chagas. Já estou no mercado aí há oito anos. Como a Carol comentou. Uh, head aqui de conteúdo e parcerias do time da Trader Evolution. E de novo agradecer a todo o time da Genial pelo espaço, né, para a gente estar aqui apresentando conteúdo é, para vocês. Então, estou aqui no time da, da Trader Evolution desde uh, o mês de julho, então eu iniciei agora é, esse ciclo, né, esse novo ciclo no mês de julho, e nós estamos com essa parceria com a corretora. Genial. Então, só para dar um contexto, já para depois, no final, a gente vai apresentar né, a Trader Evolution, uma plataforma de trading né, que você pode aí, utilizar para diversas questões. Dentro do day trade, do swing trade, você pode operar é, ações, mini índices, mini contratos, você pode operar uma série de ativos e pode utilizar uma série de técnicas. Análise gráfica, você pode utilizar para operar o chart trading, você pode utilizar as ferramentas de fluxo pode utilizar uma série de recursos, inclusive, operar uh, também por dentro da plataforma, como pelo SuperDome e por diversas outras ferramentas. Só, só para dar um contexto, já estamos aí no, no Brasil já é, há quatro anos, e é, eu vim também é, para o time da a gente continuar uh, realizando realmente esse trabalho de é, educar o mercado, de trazer novidades, de trazer conteúdo, de trazer boas informações para vocês. Então, quem eventualmente se interessou, se você já está interessado, né, quer conhecer a plataforma, tem os links aí na descrição já para você ver também. Mas a ideia da live, gente, é realmente a gente falar de conteúdo para vocês. E o conteúdo de hoje é quatro ferramentas essenciais para tape reading. É um tema que eu gosto bastante, é né? uma técnica que eu gosto bastante. E a ideia realmente é... Uh, juntamente a vocês mostrar aí algumas ferramentas de tape read deixa eu compartilhar minha tela e aí já vamos começar Vou compartilhar a tela aqui o, o, o Lucas, só enquanto você vai compartilhando então você trouxe essa técnica porque você gosta mais é, ou porque você acha que a ferramenta entrega melhores ferramentas para essa, essa área, digamos assim ou porque é, é mais uma questão pessoal mesmo sua eu acho que dá para dizer os dois um pouco é, entortando a frente de... Eu eu sou, eu posso dizer que eu sou versado aí no tape reading. Read, né? Então, eu comecei pelo mercado pela leitura de fluxos. Geralmente é o contrário, né? As pessoas começam Sim. mais grátis e depois Verdade. vão para a leitura de fluxos. E eu acabei aprendendo muito pela leitura de fluxo a entender os recursos, enfim. E aí é bem interessante porque... Quem, uh, vamos lá, vai acabar conhecendo o tape reading, vai acabar tentando entender o tape reading pelo primeiro momento, às vezes fica muito confuso, porque é muita informação, muito número, muita coisa na tela. E aí, às vezes, para o trader fica confuso. É um pouco isso que a gente quer desmistificar aqui, porque é aquela coisa, a ferramenta ela só faz sentido se ela está conectada a um conteúdo, se ela está conectada a algo que vai fazer sentido para você, trader, para você utilizar no seu dia a dia. Então, é isso que a gente vai é, mostrar aqui para vocês hoje, Tá bom? Eu tentei compartilhar a tela, não sei se aparece. Ah, já aparece aí. Foi, foi. Show de bola. Excelente, gente. E também fique à vontade, aí. mandem é, as dúvidas, mandem as perguntas aí, fiquem super à vontade, tá? Uh, e aquela coisa, né, de, de youtuber, né? para youtuber, deixe seu like, se inscreva no canal da Corretora Genial, esse time extremamente competente, de profissionais competentes, queridos, né? e, e que atendem vocês também clientes aí da corretora. Vamos lá, gente. Então, vamos começar a falar de conteúdo. Pessoal, primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês hoje é uma ferramenta que ela é bem importante. Tá? E ela é uma ferramenta que você é, pode utilizar em conjunto ao gráfico. E por que, que eu vou começar com ela? Não é casual. Eu vou começar com ela exatamente porque, uh, e já dizendo o nome, é o perfil de volume. Uh, eu vou começar com ela com o um objetivo, né? que é mostrar para você que tem como você entender a leitura de fluxo de ordens conectando com o gráfico, certo? Então, você está começando o tape reading, estou iniciando, poxa, estou iniciando essa, esse mar de números e letras, o que, que eu faço? Uma boa ideia é você começar a conectar gráfico e leitura de fluxo. As ferramentas gráficas, talvez você até já começou com elas, com algumas ferramentas de fluxo para poder entender o conceito, Certo? Então, vamos lá. Eu vou falar basicamente de quatro ferramentas hoje, tá, gente? perfil de volume, que é essa que eu vou começar agora. Eu vou falar do filtro no book de ofertas, aqui à esquerda. Eu vou falar da agregação do Times and Trades que está aqui à direita. E eu vou falar do Sniper Trader, Petax. E alguém vai me perguntar, poxa, Chagas, mas por que Petax, fluxo, qual é a relação? Calma, calma, jovem trader. Logo mais, vocês vão entender... A relação. Começando pelo primeiro perfil de volume. Gente, o que, é que você vai fazer? Se você, enfim, está começando aí na plataforma, bem simples, terminal, gráfico, vai realizar a abertura do gráfico. E no gráfico, o botão direito, do mouse, você vai em, per... vai em ferramentas de análise e perfil de volume. Ferramentas de análise e perfil de volume vai, vai aparecer aqui para você à direita. O que é o perfil de volume? exatamente é a negociação por nível de preço no gráfico. Tá? Então, aqui eu coloquei a base de um dia, no tempo de cinco minutos, no gráfico da Petrobras. Você pode usar outros gráficos, pode o dólar, enfim. Nesse caso, eu vou utilizar Petra aqui como exemplo. Gente, o que, que é? é o perfil volume Qual a importância? Oi, Lucas, desculpa claro, te interromper claro. aqui. Você consegue repetir para a gente, por favor, o seu áudio está picotando um pouco? Não sei se é a internet, ah, claro. mas acho que você... agora ficou bom. Se puder repetir para a gente, aí por gentileza. Claro, com certeza. Gente, para abrir, terminal, você vai em gráfico. No gráfico, você vai clicar com o botão direito, você vai em configurações, você vai clicar com o botão direito, você vai em ferramentas de análise e você vai em perfil de volume, certo? Então, a partir daí, vai abrir essa, essa, esse recurso que é direito para você. Então, vamos lá. O perfil de volume, gente, basicamente vai mostrar, como eu comentei, a negociação com nível de preço no gráfico. E aí, o que é a negociação? O que, que se diz? E qual é a relação disso na prática com o mercado? Pois bem, a negociação, gente, quando a gente está falando de negociação, a gente está falando de interesse dos players. Então, normalmente, vocês vão ver, e a barra, obviamente quanto maior a barra, maior a negociação, quanto menor a barra, menor a negociação. Quando há interesse dos players, obviamente, há uma negociação maior, a barra é maior, quando há menor interesse, há uma barra menor, enfim, há uma negociação menor. Pois bem, vocês vão perceber em muitos momentos do mercado, que e aí visualmente fica bem simples de ver, uh, por meio do perfil de volume que, em dados momentos, você vai ver um acúmulo desse do perfil de volume em determinadas regiões de preço e determinadas regiões de preço que a gente diz que são regiões, abre aspas, rejeitadas. Teve pouca negociação. O que, que isso impacta na prática para gente? Onde há alta negociação, onde há alto interesse dos players, há o que a gente chama de briga dos players. Tem compradores, tem vendedores. Os compradores querem jogar o preço para cima, os vendedores querem jogar o preço para baixo. Muitas vezes o trader fica numa enrascada aqui, gente. Que é o quê? O mercado está dentro de uma região de preço. Está dentro de uma faixa de preço. Está operando dentro de um range. E o trader fica querendo operar. Comprado numa parte superior, por exemplo, de um, de um range. Ou tentar vender numa parte inferior de um range. E não percebe que exatamente por conta da briga do mercado que a negociação começa a se estender dentro de uma faixa de preço, dentro de um range, e o mercado não sai daquela faixa de preço. Ou seja, o mercado tende a ficar mais lento, tende a ficar mais brigado. E isso é bem visível de você ver quando a negociação é alta e quando o volume é alto dentro, de novo, de uma faixa de preço. Ou seja, isso já é um insight para vocês, tá? Tomem cuidado para operar essas regiões. porque Significa que o mercado tende a ficar brigado e o mercado deve permanecer nessa região. A Chagas, mas rompeu essa faixa de preço. Ok, se rompeu, aí você pode ter uma oportunidade de uma compra, você pode ter uma oportunidade de uma venda. Mas enquanto o mercado está trabalhando numa uma faixa de preço, como é que a gente pode ver hoje, gente? Ó, muito simples, entre aqui às 15h30 e próximo é a faixa das 16h45. Tá? É, o mercado ficou dentro de uma faixa de preço. Quem ficou querendo caçar topo ou fundo, certamente acabou tomando stop, acabou perdendo. Então tem que ter essa visualização. Pois bem, mas em regiões que tem pouca negociação, essas regiões que têm pouca negociação, ao contrário, aí são regiões que a gente chama de regiões rejeitadas. O mercado tende a correr, vamos colocar dessa maneira, tende a passar mais rápido por elas. O mercado não tende a ficar muito tempo nessas regiões. E aí já é uma dica para vocês. Muitas vezes o mercado volta para determinadas regiões porque a gente sabe que o mercado tem... Memória, quando o mercado volta para determinada região com pouca negociação, o que, que a probabilidade nos diz? Nos diz que essa região pode ser rejeitada. Exemplo, tá do exemplo só para vocês entenderem o contexto. O mercado volta para essa região aqui do 80, que foi essa 80, aqui 70, entre 80 e 70, a região onde estava, quando chegou onde tinha pouca negociação é, no dia. Qual é a tendência? É o mercado rejeitar essa região. Ou seguir rapidamente para baixo, ou subir. Por quê? Porque não houve interesse dos players. Certo, gente? Outro ponto importantíssimo para vocês, muito importante. Toda região, especialmente de alta negociação, é referência para nós, é referência, não quer dizer que é cravado na pedra, tá, gente? É referência, é ponto de compra ou de venda. Então, você pode ter os seus pontos, e é a dica que eu tenho para vocês, dê uma olhada na plataforma Trader Evolution, veja dias para trás, 5, 10, 20 dias para trás, um mês, três meses, e veja pontos importantes. Veja pontos que o mercado negociou forte. Porque essas regiões são referências para suporte e resistência. O suporte e resistência, acho que a maioria já ouviu falar. Na é verdade, na é mesma? Então, assim, é... É, vamos lá, muita gente já deve ter ouvido. Pô, suporte, resistência... É, às vezes tem, a, tem, tem base no gráfico. Ok, tranquilo, gente. A ferramenta aqui ela serve para ajudar, para validar as suas entradas. De novo, a partir disso aqui, você consegue enxergar. Pontos possíveis de suporte de resistência. Essa região aqui do 30 com 70, por exemplo. Essa região do 30 com 50. Essa região do 30 com 20, próximo dessa região também. São regiões onde houve negociação. Certo, trouxe aí um texto para vocês. Fica à vontade. Não ficou ficou claro. Eu só queria fazer uma pergunta. No, ali no, no book de ofertas, né, que você está mostrando onde você vê ali por região, eu consigo é, marcar, por exemplo, um, um agressor recorrente. Vamos supor aqui, ó, eu batendo um olho aqui, consigo ver que a XP ela está agredindo com, com recorrência, né? Eu consigo marcar ela aí no no book de ofertas, deixar ela em, em destaque, por exemplo? Entendeu? Um Pergunta, É, no, no book aí, eu consigo destacar ela aí ou não? Consegue. É que aqui, aqui no caso, que o book daí não é agressão, seria o book ele vai acabar mostrando, vamos dizer assim, a ordem, é, a, a liquidez, né, a ordem passiva, vamos dizer assim, da corretora. Né? Então, então teria também essa, essa, essa possibilidade. Mas é que aqui o que eu estava mostrando era mais uma questão de agressão dentro do volume de preço. Não sei se isso ficou também claro dentro do, do contexto. Não, ficou claro, era, era mais só para entender se eu consigo marcar dentro, dentro do, do book ali, né, se eu consigo marcar esse agressor recorrente, porque você falou muito sobre regiões, e aí eu vejo muito assim, né? por exemplo, quando tem uma região, geralmente alguém muito grande está defendendo essa região, então mais para prestar uma atenção mesmo nessa recorrência de quem está defendendo, se é uma XP, um BTG, uma Genial, enfim, né, só, só isso, mas ficou claro o que você falou, só mesmo uma pergunta se dava para ver se dava para flegar. Entendi, entendi. É, você pode... Eu vou dar um exemplo, tá? Aqui, falando mais de agressor. Eu até acho que seria interessante. para ver o agressor. Se você escrever o, o agressor, é, obviamente, você vai ter que ver dentro do Times Entrance, né? Que é a ferramenta que vai mostrar. Tá? E aí, por exemplo, aqui, é, o agressor de compra é, em azul, o agressor de venda é direito. Por um exemplo, tá? Você pode vir aqui, ó. Eu quero ver a corretora genial. Tá? Então, por uh, exemplo, tá? eu quero filtrar para ver a corretora genial de forma mais simples. É uma maneira que você pode acompanhar também, tá? Então. Uh, uh... então, você também tem que conversar, no caso, a agressão aí pelo pen 3. Gente, então, vamos lá. Mostrei um pouco do meu de não só para quem perdeu, tá? Botou o direito do mouse, configurações, graças, de novo. Botou direito do mouse no gráfico, ferramenta de análise, e você vai em perfil de volume. Perfil de volume é a primeira ferramenta. Vamos mostrar a segunda ferramenta. Gente, tem trilhares, tá? E aí, por isso que eu trouxe quatro ferramentas para vocês. A gente vai voltar certamente, muitas vezes no canal da, da Genial. Então, por isso, a gente pode fazer várias mas quatro ferramentas aí para vocês conhecerem um pouquinho de tape reading. Quem não entende, quem está iniciando, quem está começando. Gente, vamos lá. Ferramenta 2, filtro notebook. À esquerda. O filtro do book, ele é uma ferramenta bem interessante. Para você abrir, terminal, book de ofertas. Vai abrir o book de ofertas para você, o que, é que eu faço? Eu clico botão direito. Eu vou... Em configurações, exibir. E o modo de agregação, se está para o nível de preço, você coloca nele. O que é agregação? É... Bom, eu, eu, é, Será certa forma, intuitivo, eu quero dizer que agregado por nível de preço é colocar as ofertas por nível de preço, de forma um agregada. Então, vão ficar todas as ofertas no 30 com 81 ou todas as ofertas com 30 e 80. Não é isso que a gente quer. A gente quer nenhum. A gente quer dessa maneira que está aqui. Né? Ou seja, cada uma das ofertas separadas do mercado. Tá? Do Lucas, deixa eu... Lucas... Oi, Carol. Oi, não, porque o seu, o seu som tá picotando um pouquinho, não sei se você tem alguma outra aba aberta do seu navegador, se você puder fechar, por gentileza, porque a gente está em alguns claro, momentos picotando, e aí? Tava com... deixa eu fechar aqui, peraí. Tava com a live aberta aqui também, é costume, né? Já agora, agora talvez dê uma melhorada. Estão ouvindo bem, gente? Agora sim. Melhor. Melhorou um pouquinho? Show de bola. Fantástico. Então, gente, a ferramenta seguinte que eu quero mostrar para vocês é a filtro no book. Bom, só de novo, tá? Botão direito de configurações, vocês vão em modo de agregação e coloquem nenhum. Essa é a primeira parte. A segunda parte é, que eu vou mostrar para vocês daí é a questão do filtro. Bom, o que é o filtro? O filtro, basicamente, ele serve para você retirar, você mostrar apenas algumas ofertas com base em algum critério que você vai definir. Simples assim. Você vai definir um critério, na sua plataforma TraderLogic, você, é, é, você vai apresentar essas ofertas. Qual é a lógica do book, gente? O que, é que a gente tem que olhar o book? E aí, por isso o contexto é sempre importante. O book de ofertas serve para a gente acompanhar a liquidez do mercado, qual é o volume das ofertas, é, se essas oferta, quais são os níveis de preço que essas ofertas estão, se são ofertas grandes, se são ofertas pequenas. Então, eu posso utilizar de uma série de maneiras. Eu posso ver no dólar, eu posso ver em Petrobras, como é o caso aqui, posso ver em outros ativos. Então, a maneira que eu vou utilizar, obviamente, é que depende é, do ativo que você está acompanhando. Mas precisa vocês entenderem a lógica, só fiquem com isso na cabeça. Quando eu estou olhando para a book, eu estou tentando entender. É a liquidez, eu quero saber onde é que tem grandes ofertas saber onde tem grandes lotes. Tá? Por quê? Porque o mercado, pessoal, especialmente o mercado como é o mercado de hoje, é difícil falar crise no mercado, porque a gente parece que a gente está sempre em crise no mercado, entre aspas. Né? Sempre tem motivo de compra, motivo de venda, a notícia para cima, o mercado vai para baixo. Mas a realidade é que né, o mercado que a gente está hoje é um mercado né, que vem, por exemplo, pré-eleições, a gente vem aí de... Não, é nem, não dá, dá para dizer nenhum um pós-guerra, um, é, um meio pós-guerra na situação Ucrânia e Rússia que segue -se. Então, o que é isso? Os players eles ficam mais receosos, o mercado fica mais volátil, e isso causa o que a gente chama de retirada de liquidez dos ativos. Quando se retira a liquidez dos ativos, o book fica mais vazio. E o book ficando mais vazio, fique atento sempre em regiões em que há grandes ofertas, que essas regiões o mercado tende a buscar. Imagina alguém que, sei lá, um grande fundo, um broker que está operando, precisa comprar, vamos lá, por exemplo, 200 ou 300 mil ações de uma determinada, 300 mil ações de um determinado ativo. tá? Se encontra uma região para isso, se encontra uma região que tem essa liquidez, essa região vai ser naturalmente buscada. Porque o player precisa fazer isso. Então, de novo, a lógica do grupo de aperto é vocês entenderem isso, vocês verem isso. Agora, o que que, por que, que eu fiz, falei tudo isso? Né, Para chegar agora no filtro. Porque o filtro você consegue retirar pequenas ordens. Você consegue ver grandes ordens. Então, por exemplo, eu tô em Petrobras. Aqui na coluna quantidade, eu vou nesse campo aqui, pessoal. no Botão esquerdo, clico e quero que se apresente, por exemplo, apenas, vamos lá, é, ofertas 990 ações para cima. Então ofertas abaixo de mil eu retirei. Vou de novo, tá? clique no botão um esquerdo. Tem menos e tem mais. Para mais é apresentar apenas ofertas mais que determinado valor. Para menos é para apresentar ofertas apenas menores que certo valor que eu defini ok então, o Chagas, até aproveitando que você já tá configurando aí a parte do book é, não sei se você inicialmente explicou algo assim acabou que para mim passou mas o Igor disse aqui que o início ali quando você tava explicando a configuração do book de ofertas é, ficou bastante picotada a sua mensagem se você puder repetir ali o iniciozinho da configuração Claro com certeza bem simples tá é, vocês vão em terminal gente vocês vão em book de ofertas no book de ofertas que abriu aqui para vocês. Aí sim, vocês clicam com o botão direito, vocês vão em configurações, vocês vão em exibir e modo de agregação. Você tem duas possibilidades. Você pode ser para o nível de preço, que não é o nosso interesse agora, porque a gente quer mostrar o que a gente chama de book de ofertas. Cada uma das ofertas no mercado. Então, modo de agregação, nenhum. Aí é só clicar em aplicar. Então, só voltando ali. Caso alguém tenha perdido, ficou um pouquinho... É... Enfim, está fazendo essa configuração. Perfeito. E lembrando gente. também, Lucas, que a gente vai deixar uma playlist aqui da Trader, Trader Evolution para quem tiver dúvidas, enfim, sobre mais detalhes da plataforma. Ao final da nossa live, vou deixar também ali a playlist de vocês, tá? Mas pode seguir, por favor. Show de bola. Fiquei... Gente, fica à vontade, né? Mandem as dúvidas aí, mandem as perguntas. Estou aqui, total, para ajudar vocês. E onde que eu tava, onde é que eu tava, aqui, gente. Então, você pode mostrar. Pô, Lucas, mas eu quero ver, enfim, só ofertas maiores. Pô, só de, vamos lá, ofertas de 3 mil ações para cima. Então, exemplo, tá? Só de 2,900 para cima. Então, só 3 mil ações para cima. Faça a configuração, veja. Isso aqui não tem, é difícil da gente falar uma regra 100%. Tem alguns ativos até que dá para ajudar. Por um exemplo, tá, o dólar, o pessoal coloca muito. De, de 15 ações para cima, né? no caso, é, dá para dizer assim, de ações, melhor dizendo, voltando, é, de 10 é, contratos né, de dólar para cima. Por quê? Porque você consegue retirar os robôs. Então, isso depende muito dos ativos que você vai ver. Eu sugiro, dê uma olhada, acompanhe o book, você já vai ver grandes pontos de liquidez. Aqui no 60, por exemplo, claro que, obviamente, o mercado está fechado agora, né, gente? Então, é aquela coisa, o mercado não é uma fotografia, o mercado é um filme. Né, mas você consegue ver, por exemplo, grandes ofertas na região do 31, na região do 31 e 60, então na região aqui do, 31, no, do 32 e 78, então regiões importantes aí de liquidez. Certo, senhoras e senhores? Certo. Tranquilo até aí? Certo, a gente já tem até pergunta, inclusive, aqui no chat, não sei se você quer que eu já passe aqui para você ou se a gente passa ali no final, como é que você prefere que a gente conduza aqui? Pode, pode perguntar aí, deixa eu. Ah, tô, tô, tô, tô... Ah, eu uso o campo de notas do Superdom, digito pontos importantes. Tem como inserir indicadores? Inserir indicadores é um bom ponto. A gente não tem ainda como inserir indicadores. Eu vou levar para o time, vou levar time de, de tecnologia. Boa. Um e aí, teve uma pergunta que o Maurício até já ajudou a gente aqui, mas ele, ele falou que ele é usuário do Profit, ele tem as queixas exatamente pelas ferramentas de tape reading, né, que pode ser alvo de automatização na plataforma. Aí, ele está perguntando qual a, lin, a linguagem da execução da estratégia Java. Aí, está perguntando se é o Java também. Você sabe informar claro. isso, mas o pessoal de é técnico. Se você quiser, é, e aí, e aí que também cabe uma aula, tá, gente? a gente tem o Evocode, que serve para você criar estratégias. Eu acho que é essa a pergunta do, do colega. A linguagem Sim. é C Sharp. Eu não sou um especialista em programação, em tecnologia. O que se diz muito, e eu já ouvi muito do mercado, que é uma linguagem extremamente poderosa para você realizar é, a construção dessas estratégias. Só qual é o diferencial dentro da plataforma, gente? Com o Evocode, você tem uma série de possibilidades. Você pode realizar a construção com base nos valores, aí entre aspas, assim, quem gosta de robôs mais voltados à análise técnica, quem gosta ou quer construir um robôs para o tape reading, para a leitura de fluxo, ou seja, pegar dados do Times and Trades? Então, assim, ó, é extremamente poderoso, tá? É uma ferramenta muito, uh, muito importante, né? extremamente diferenciada. Então, vocês podem ter aí como base para a sua programação. Inclusive, a gente tem no canal da Trader Evolution. Você tem ali é, algumas aulas para essa parte de programação. Porém, se você desejar colocar um robô, se você desejar, é, enfim, né? Colocar, né? Quero colocar um robô. Poxa, tem ali uma comunidade. Quero passar né, para a minha comunidade um robô. Faça contato comigo. Eu vou deixar o meu e-mail aqui. L. Chagas. Acho que eu estou escrevendo no um correto aqui. L. Eu não consigo colocar. Eu vou colocar para você, ah, eu tenho esse e-mail aqui, eu vou colocar aqui para tudo. Ah, tranquilo. Então, assim, ah, hoje eu quero colocar um robô na plataforma, quero inserir a parte de automatização. A gente faz também a construção por aqui. Ok, gente? Certo? Então tem essa possibilidade. Uma linguagem, de novo, né? Extremamente poderosa. Então, você consegue fazer essa construção também, mais para a parte de automatização. De novo, quero pegar do Times and Trades, do Book Informações, você pode realizar essa construção. Então, realmente é bem poderosa, bem diferenciada essa ferramenta, tá? Que cabe aí horas e horas e aulas e aulas também para a gente poder falar. É... Próxima ferramenta, gente, que eu quero mostrar para vocês é a agregação do time and Sales. É... Eu estou aqui com... direto no gráfico, tá? Eu até já vou mostrar aqui no gráfico, porque essa aqui é uma novidade bem interessante né, para os nossos usuários, e os nossos usuários e novos usuários da Trader Evolution, você tem aqui, você pode acompanhar o Times Sales diretamente ao lado, né, colado ao gráfico. O que é o Times Sales? É a ferramenta para você é, acompanhar os negócios do mercado, né, acompanha, acompanha ali todas as informações, todas, é, todas as, as negociações do mercado. Tá, então, é, para que vai aparecer, exemplo, né, você clica aqui, no seu próprio gráfico, você vai clicar aqui, né, então você pode... É realizar aqui, né, nessa ferramenta que você vai mostrar uh, no termos do gráfico. Vou colocar aqui para o tempo diário para mostrar para vocês. Não precisa ser no diário, eu vou só título de exemplo mesmo é, para vocês entenderem aqui. Então... Vai carregar aqui para vocês. Estou pegando toda, todas as informações aqui do dia. Vamos lá. Gente, o que, que é a tal agregação no Times and Sales? O que, que é isso, Chagas? O que, que é isso, Chagas? É muito simples. Pessoal, a agregação no Times and Sales é o seguinte. Quando a gente vai olhar essa ferramenta, quando vai olhar o Times and Sales, você vai ver que, por exemplo, tem os agressores de compra e de venda. Em compra, a gente tem azul, venda é vermelho. Só que um player pode ter agredido, vou dar um exemplo para vocês, tá? É, 5 mil ações de Petrobras. A gente está em Petra, 5 mil ações de, de Petrobras agrediu na compra. Só que do lado da oferta, agrediu ao mercado, por exemplo. Né? Só que do lado da oferta, tinha uma, uma oferta de mil ações, outra de 500 ações, outra de 300 ações, outra de 800 ações. Quando o player ele envia uma ordem a mercado, ele faz o que a gente chama de varrer o book. Ou seja, ele compra tudo até, a sua boleta, até o quanto essa boleta foi enviada. Então, se ele comprou ao mercado 5 mil ações, ele pode comprar no preço. Aqui, exemplo, se fosse agora, tá de 85, do 88. Tá? Se não tivesse, ele vai, ele vai tentar encontrar liquidez. Se tem 5 mil ações aqui, ótimo, sensacional, o que tinha? Mas vamos supor que não tivesse, que tivesse mil ações. Ele raspa o book. É comprar 85, a é comprar 88, a é comprar 90. Então, ia agredir todas essas ofertas. Esse é um ponto. Outro ponto é que muito dificilmente um player vai agredir, exemplo, na dinâmica do mercado, 5 mil ações, e do outro lado vai ter 5 mil uh, de oferta. Até pode ter, isso acontece. Né? Mas não é... sabe que na dinâmica do mercado não é assim que acontece sempre. Só que quando a gente olha o times and sales, qual é o ponto? Muitas vezes acontece que a gente vai ter muita informação ali. É aquela coisa que a gente estava dizendo no início, né, gente? Está conversando o take é muita informação, às vezes fica difícil. Só que a ferramenta de agregação, ela faz o quê? De novo, é intuitivo, né? A agregação. Ela... Exatamente o você pensar Ela agrega. Agrega o quê? Agrega a boleta do player. Então, o que, que eu vou fazer? Clicar com o botão direito. Eu vou em configurações, agregação. E aí, aqui apliquei. E aí, eu vou ver a boleta agregada do player. Eu vou ver exatamente o que ele enviou a mercado. Então, não vou ver lá picotado uma ordem, depois, ordem, enfim, de novo, né? comprou 500, ou comprou, enfim, é, 1.000, ou comprou 200 de outro player. Não. Vai ver exatamente a boleta agregada. Para o quê? Para facilitar a nossa visão. Então, isso acontece muito. Deixa eu tentar achar para vocês. Por exemplo, aqui, ó Ideal com a Pia comandou é, 6.100 ações, Tá? Se a gente fosse dividir, né? por exemplo, né? se a gente fosse fazer divisão, provavelmente ia ficar difícil né? para poder fazer esse acompanhamento. Então, essa é uma ferramenta. Você tem também no Times and Sales, tá? Você pode fazer isso. Então, é para facilitar a sua leitura. Ok, gente? Essa é mais Lucas, uma das legal, ferramentas. Que legal, hein, gostei. cara? Não lembro de ter visto isso, não. Primeira vez assim, que eu que eu estou vendo isso de agregação é. de, de boletas. Muito legal. No Times Trades você tem né? isso também, tá? É, porque assim, qual é a grande sacada? É, quando você está olhando ali o, dentro do Times and Trades, né, a ordem do preço ficou fica um pouco difícil, porque, de novo, na dinâmica do mercado, é, os players mandam a ordem ao mercado a todo momento, só que às vezes fica complicado. É, você pegar ali várias ordens para tentar identificar, não, teve, sei lá, 10 ou 15 negócios, só que na verdade eles. deixou é, um player só que mandou nessa é a grande sacada. Então é isso, botão de direito, configurações, agregação. É... Você vai aqui, né, clicar em aplicar, que a gente já clicado, né? e está aqui também. Certo, gente? Então só para dar alguns claro. exemplos para vocês, tá? É... E o último, até para a gente não estender muito, senhoras e senhores, é a Petax, isso aqui gera uma curiosidade. Né, perguntam sempre petáxis. o que, que é isso? Gente, eu tava, sabe que eu, eu, eu terminei a faculdade, já estou ficando velho, né? Eu já, já chega uma idade na idade se sente mais velho. Mas eu me lembro que eu fiz o meu TCC foi sobre o dólar futuro. E na época eu estudei também a parte da petáxis e tal. E era uma complicação. Uh, mas assim, vamos trazer aqui de forma simplificada para vocês entenderem o que que é e qual é a importância? Primeiro, como você abre, né? Você vai aqui em ferramentas Sniper Petax. Tá? Aqui, aqui foi, foi a, aqui vai ser aberta a ferramenta também para você. O que é a PETAX? A PETAX é um cálculo feito pelo Banco Central em quatro janelas diárias. Aí depois tem a Petax, que a gente chama de PETAX oficial. Tá? que sai depois da uma da tarde, que é calculada com os chamados dealers do Banco Central. São os Basicamente, vamos tentar simplificar. É, é, são, é o preço, abre aspas, justo do dólar, tá? Calculado junto aos dealers do Banco Central. São bancos que ficam colados ao, ao, ao BC. Mas em termos mais práticos, assim, porque. Qual é a relação disso com o fluxo, com o tape reading? Por que está que falando isso, Lucas? Vamos lá. Gente, a Petax é uma. Métrica muito importante, tá? porque define esse preço, vamos dizer assim, justo do dólar, é uma maneira de você identificar. Claro que se você for a fundo, você vai ver que existem N maneiras de modelar o dólar, não né? é esse o ponto, mas só você entender que existe aí uma um preço importante, um preço de referência no dia. A Petax serve para, é, especialmente a Petax mensal, né? serve para você, é, serve como preço de referência para corpos comerciais, exportação, importação, então é bem importante. Quem está uh, querendo comprar, né, ele quer comprar sempre pensa, pensando em termos mais práticos. Quem está, né, depende do dólar, que quer comprar, sempre quer comprar né, um preço mais baixo, quem quer vender, quer vender sempre um preço mais alto. E qual é a relação disso com o fluxo? Vocês vão perceber isso na prática, tá? E aí é o... É, o tema de casa para vocês amanhã de manhã é abrir a plataforma Trader Evolution, colocar daí no dólar, tá? porque aqui a gente está falando de dólar, tá? que eu não estou falando de ações, estou falando de dólar. Vocês vão ver que dentro dessas seguintes faixas de preço, 10 horas às 10h10, 11 às 11h10, meio-dia meio de meio 10 e uma a 1h10, que é respectivamente, apertar aqui Dois, três e quatro. Você tem um aumento de volatilidade. Por quê? Porque os players eles querem marcha, falar, o que a gente quer, falar o que a gente chama de marcar o preço da Petax. Tá? É... E a marcação do preço da Petax é muito importante para o dia. Tem players que têm interesse que a Petax fique, né? uh, enfim, <risos> acima do preço de compra, tem preço. Tem preço, tem interesse de colocar a petax abaixo do preço. Então, o importante para vocês entenderem é, gera volatilidade. Quem já operou, especialmente em dias de rolagem, aí o negócio fica doido, gente. Os participantes, é a petax mensal. Uma briga violenta, muito forte. O fluxo aumenta. Então, isso vocês têm que saber, realmente, para dentro das estratégias de vocês. Se você não opera de manhã opera mais tarde, já vai fazer diferença. Mas você tem que saber que aqui são momentos que tendem a gerar maior volume, maior volatilidade, maior periga dos players. Essa é a sacada, tá? E aí, só para vocês entenderem também, que a volatilidade, essa informação aqui, ele vai pegar a PETAX, a maior, a PETAX de maior valor do dia e reduzir pela PETAX de menor valor do dia, tá? Uh, isso aqui é um cálculo bem interessante, tá? vocês podem ir acompanhando diariamente também para ver uh, a volatilidade do dólar. E uma dica também, principalmente a Petax 1 e 2, que são as primeiras, né? Porque se uma Petax, a primeira perna, a gente fala, sai ali próximo da rede entre as 10, as 10 horas, as 10 e 10. E a, é a segunda, né? Sai entre as 11, as 11 h 10. Uh, quando tem uma distância muito grande, tá, gente? Entre uh, a Petax 1 e a Petax 2, o dia tende a ser muito volátil. Por exemplo, aqui saiu fase 30 pontos, né? O dólar hoje deu, deixa eu colocar no gráfico aqui de 5 minutos, o dólar hoje, ele, o dólar hoje deu uma volatilidade grande, né, vou pegar aqui, ó, aqui eu tô pegando 5 dias a gente tem um só. Aí que dá tá certo, né, chegou atado, Acho que agora está com 100 pontos, né? Mais 100 pontos, né? realmente é bastante. É uma volatilidade bem forte. Cara, a gente já viu dias, né, por enquanto, aí, dias de volatilidade de 50, 60 pontos, que já é alto. Então, vamos dizer que prevê uma alta volatilidade. Então, fiquem, ligado, fiquem ligados, né? Quando a Petax, é, a primeira, a segunda Petax do dia, eles saem muito distorcidas, tá? Geralmente, prediz tem boa probabilidade do mercado ser de alta volatilidade no dia, tá bom? E para quem quiser o casado, tá? ele é um casado, resumindo, tá? é o juros do mercado futuro em relação ao... ao que a gente chama do dólar à vista. Então sempre qualquer ativo, tá pessoal? Existe juros quando se calcula o mercado futuro e o mercado à vista. Então o futuro menos à vista é isso aqui, é o dólar casado, mas aí fica... Né, para uma outra aula, tem bastante, é, tem algumas horas para poder explicar essa lógica aqui do casado. Você pode usar também operacionalmente, tem algumas maneiras de vocês usarem, especialmente nos, primeiras, nos primeiros momentos aí do. os, os primeiros dias do, do, do dólar, tá? É, gente, eu acho que é isso, tá? A ideia aqui era passar realmente esse, esse conteúdo para vocês, mostrar um pouco de fluxo. É, Lucas, você força para a gente hoje. Reforça para a gente como é que abre essa, esse Sniper Trader, fazendo um grande favor. Claro, claro. Você vai em ferramentas lá em cima, Sniper Trader e Petax. Ah, muito fácil, muito fácil. Não, ah. dizer, Essa ferramenta é muito, muito legal. É uma ferramenta bem interessante, né? E a Petax uhum. acabou ficando mais conhecida aí nos, últimos, nos últimos anos, né? Então a gente usa aí de novo como referência. Né? A, a, a gente só pode simplificar muito, sim, mas na prática serve como referência também de preço dos ativos. E aí, como eu comentei, né, o trader tem que ficar ligado, saber que aqui nessas regiões, nessas regiões, não. Né, nesses momentos que sai a petax geralmente momentos que o mercado tende a ter alta volatilidade. Então, são informações para agregar no seu operacional. Então, aquela coisa que eu sempre digo, a ferramenta em si, ela não faz milagre, né, gente? Ah, você usar o book ou o perfil de volume, ou a agregação, a petax não, não vai te fazer ganhar dinheiro, mas te dá informações para você compreender o mercado e aí você pode usar essas ferramentas aí dentro do, do, seu, é, do seu operacional é, também. Só para complementar, eu acho muito bacana a galera de casa prestar atenção nesse, nessa ferramenta aí, Sniper Trader, porque assim, é uma visão mais institucional, tá bom, pessoal? Geralmente quem está olhando isso aí são as grandes instituições, fundos, bancos, então uma relação muito bacana com a visão de uma outra... Né, de uma outra casa, de um outro jeito de operar que você aí de casa não está acostumado, então eu acho muito bacana porque te entrega essa visão né, um olhar institucional, muito bacana mesmo, o, o, o Lucas, e aí você consegue olha que bacana, a gente consegue ver a evolução né, da, da, da Pitax ali, ó, no 1, um, no 2 provavelmente deve, deve ficar marcado, né, deve, deve ter essa evolução esse preenchimento no dia a dia mas bacana exatamente, vai sendo marcado à medida que vai saindo, tá? a estrada ah. é direto do banco central né? então Uhum. É, é, vai saindo, né? realmente acaba ajudando também. É, mas, gente, do meu lado, assim, de novo, sempre muito obrigado pela, pelo espaço, a gente está mostrando, né? o professor gente também, que está nos acompanhando é, hoje no canal é, da Genial. A gente está com essa, é, essa novidade aí, a gente está trazendo bastante conteúdo, trazendo novidades, eu vim para o time né, para trazer informações a agregar nesse aspecto também, fico total à disposição de vocês, podem me chamar, me mandem e-mail, vocês quiserem, enfim, é, acompanhar também o canal da Trader Evolution, vocês podem acompanhar, nós temos o canal no YouTube, nós temos Instagram, as redes também estão aí, então, estamos aí realmente trazendo é, boas ferramentas para vocês, boas ferramentas do mercado, a gente vem para agregar e eu fico total à disposição de vocês, tá? tem bastante coisa Chaga. que a gente pode trazer uma série de ferramentas Carol é, é importante a gente sempre enfatizar né a genial ela no mercado sem dúvida alguma a gente é a casa do Trader aí mais completa isso aí eu falo com muita tranquilidade e a gente tem muita responsabilidade inclusive de é, mediar né todo o acesso do nosso público Trader as melhores ferramentas do mercado, então quero agradecer aí, parabenizar você é, por mais esse passo aí, né? enfim, trazer todo o seu know-how de mercado também para dentro do time da Trader Evolution, é, o Maurício que está aqui também, enfim, com toda a sua bagagem, tenho certeza que tem muita coisa legal vindo por aí, é, e reforçar que, assim como as demais plataformas aqui na Genial, a Trader Evolution também sai a custo zero para o nosso cliente que tenha RLP ativo e execute ao menos uma vez por mês uma ordem em mini contrato de índice ou dólar, tá? Então fica aqui o nosso convite, eu já deixei o link e aí na descrição também da nossa live você encontra o link de contratação da plataforma. Se você ainda não é cliente Genial, fica aqui o meu convite para que você conheça a nossa casa e contrate ainda hoje, você consegue contratar ainda hoje a sua plataforma da Trader Evolution. Lembrando também que com RLP ativo você não paga corretagem para operar nenhum ativo aqui dentro da Genial Investimentos, tá? ou então opções, ações, mini contrato, contrato cheio, tudo isso você tem corretagem zero aqui na Genial Investimentos. E claro, a gente tem aqui é, um canal aberto, onde durante toda manhã até uma hora da tarde, vocês têm acesso aos nossos especialistas, Igor Gramiani, Heitor, que está aqui com a gente, o Carvão também, a gente tem novidade em breve acontecendo. Então fica o nosso convite para que você acompanhe de muito perto todo o conteúdo e todos os serviços e ferramentas que a gente disponibiliza aqui para vocês. E aí, antes da gente finalizar, eu queria pedir ao meu amigo Heitor que abrisse a plataforma da Genial. Não sei se você consegue aí, Heitor, abrir para a gente, para a gente mostrar exatamente como o cliente Genial contrata a plataforma aí da Trader Evolution. Show, com certeza, Carol. Só antes de eu, de eu, enquanto eu vou aqui compartilhando, o Maurício aqui jogou uma bola para o Lucas e eu quero que ele, que, que, ele que ele quebre essa. Ó, o Lucas, eu acho que é uma pergunta muito recorrente no mercado. A gente vê né que várias plataformas não tem uma conexão muito boa com iOS, né? Com Mac, então ele jogou a bola para você e Lucas, funciona né? O Trade Evolution no iOS, no. Mac? Responde essa para a galera aí, porque é a maior discussão do mercado financeiro encontrar uma plataforma né, de trading que tenha essa conexão estável, digamos assim, que funcione de fato no IOS. É Com certeza. Né? A Trader Evolution ela funciona, gente, na versão... E aí as novidades, tá? Ela funciona na versão web. Então acontece muito. Poxa, aquela coisa, né? estou, no, estou no trabalho, não posso instalar alguma é, coisa, enfim, não posso instalar no meu computador, de trabalho, mas quero operar. Você tem ali a opção da versão web. Você tem a versão mobile, é uma interface fantástica, você vai poder baixar hoje, aqui para poder já é, acompanhar. Você tem a versão desktop e você tem também para Mac de forma nativa. Tá? Então, é nativa para Mac. Então, isso a gente já tem, né? Como traz também uma grande novidade para o mercado. Tá? Então, é, de novo, tá? tem a versão web, tem... É, tem o mobile tem desktop de forma nativa o Mac tá? então você tem Mac não tem mais desculpa utiliza a Trader Evolution é oportunidade de ouro aí para você né, utilizar de forma nativa realmente é, utilizar todas as ferramentas né e passar os feedbacks para a gente estar tá sempre aprimorando também é, além disso show. Tá, tem é, a, enfim como eu comentei né tem essa parte do Evopool que é a programação de robôs bem poderosa tem uma olhada pessoal olhem é, compartilhem tirem dúvidas com o nosso time aí de suporte você pode entrar no site aí para fazer enfim para ter o teu atendimento então tem bastante coisa legal também e fora outras parcerias que a gente tem né? a gente tem parcerias aí para campeonatos de trade né? uh, que é uma uma parceria de longa data que a gente tem né uh, e aparecerá com é o portão genial, né? fazendo aí essa grande live mais uma vez para mostrar. Achei que você não ia, achei que você não ia Será? falar por último. Tem que, tem que repetir, né? Tem que, tem que repetir o que eu trouxe no início. Com certeza. Vou, deixa eu mostrar aqui, pessoal. Vamos, vamos lá. Ó, eu tô aqui na, na plataforma da Genial, tá bom? Essa aqui é o layout, né, da plataforma. Quando você entra, faz o login, você vai encontrar essa página você vai vir aqui em ações e futuros tá bom descendo aqui embaixo né nessa nesse menu que nós temos aqui tá lá embaixo ó, ações e futuros você vai clicar aqui você vem em plataformas tá bom aqui em cima e aí você vai ter aqui, ó, Trader Evolution, mais simulador, inclusive, bacana, né, Lucas? A gente tem comentou sobre o simulador, tem um simulador, então, para você treinar, colocar suas estratégias, colocar os seus pontos aqui para você trabalhar. É só você clicar aqui, ponto muito importante que a Carol já destacou, né? Faça adesão da RLP, tá comentado aqui. Aí é só você vir aqui, né, declarar aqui os termos, colocar a sua assinatura eletrônica e aderir, tá bom? Eu não aderi ainda, mas tenho certeza que eu vou aderir, inclusive, adorei essa ferramenta aí do Pitax, Lucas. Fantástico. É, teve uma pergunta ali, assim, a questão do MEC que a gente trouxe, a questão do simulador também, tá, gente? Você tem aí o simulador para testar suas estratégias, mandar ordens, né? Enfim, conhecer a plataforma, então conhecer os recursos. Conheçam bem os recursos, a gente sempre traz essa responsabilidade, a gente. Conheça os recursos, conheça as ferramentas, conheça ali a análise gráfica, análise técnica, para você poder entrar no mercado com é, qualidade, a gente então, você também tem essa frente aí da, do simulador que você pode utilizar. Você pode contratar né, na corretora é, Genial, você vai fazer adesão ali como o corretor comentou e também tem acesso aí ao, ao simulador. Então, parabéns a é, todo o time é, da Genial né, pela, pela, pela parceria e parabéns pelo excelente trabalho aí, realmente sempre trazendo educação é, para o mercado. Né, todas as vezes que eu... Eu vim e venho aqui no, no canal da genial sempre para trazer, realmente, conteúdo para vocês, né, trazer informações para vocês. Então, tenho certeza aí que vai ser uh, a primeira de muitas lives aí dessa parceria que a gente está fazendo junto. E, obviamente, né, acompanhe o nosso canal, também, aí no, no, no da 3 Evolution, né, com esses ferramentos a gente fica total tá à disposição e o time realmente está bem engajado aí dentro dessa nova parceria para trazer sempre o que tem de melhor para vocês. E, claro... Também me comentem, né, vamos lá, outras lives, outras, outros conteúdos que vocês querem é, trazer. Comentem no chat, eventualmente deixa aí, que depois eu dou uma olhada também nos comentários, né, para sempre trazer é, informações bacanas aí para vocês, né, conteúdo bacana, é, para vocês sempre entender a dinâmica. Né, como que se usa na prática, que esse é o grande sacado. Como se vai usar na prática é, e aplicar na prática, aplicar na plataforma o conhecimento de mercado também. Já fica aqui até, Lucas, o meu convite para a gente pensar futuramente em conteúdos voltados para tape reading. Né? Hoje a gente já tem uma cobertura bem ampla aqui dentro da Genial sobre análise técnica, mas eu acho que essa é uma escola bem é, interessantemente para que a gente traga para dentro da nossa sala, para que o nosso público tenha acesso também a mais essa modalidade. Bom, de antemão quero agradecer novamente a sua presença, Lucas, agradecer também ao meu amigo Heitor aqui que conduziu essa live perfeitamente junto comigo. Já fica o meu convite para você também que está aqui com a gente amanhã às 9 horas da manhã conhecer a Resenha Trader, muito conteúdo bacana, onde a gente pega quase na mão ali realmente para ajudar você a tomar decisões estratégicas e a investir, operar com qualidade. Boa noite, Lucas. A gente se vê em breve. E, Heitor, a gente se vê amanhã. Se você tiver qualquer Valeu, dúvida, pessoal. a gente está aqui completamente à disposição. Deixa aqui no chat que a gente volta depois dos comentários do vídeo, que a gente faz questão de responder para vocês, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Mas, gente, Valeu, tchau, tchau. Obrigado, tchau. Heitor Carol. Até mais. E oito para reclamações. Pssiu. O que você está fazendo? Estou tentando investir uma grana. Espera aí, você liga para investir? É! Macarena, dale a tu cuerpo alegria, Macarena. Que tu cuerpo vai dar alegría alegria e coisa boa. Dale a tu cuerpo alegria, Macarena. Eh, macarena, dale a tu cuerpo alegria, Macarena.